Fala galera, beleza? Hoje aqui vou estar dando umas dicas pra você. Vou jogar um DMzinho aqui enquanto eu dou as dicas pra você. Galera, vou falar pra vocês a me... o que eu acho que você pode fazer pra tentar sair do prato, evoluir de nível, tanto na Gamers Club, tanto no matchmaking. Eu acredito que... Eu acredito que isso é uma parada que não... Que não é muito importante, sabe? Não é muito relevante pra mim. E eu acho que... Por exemplo, eu nunca liguei pra patente. Nunca liguei pro cara se o cara é level 20, se o cara é level 19. Assim, eu acho que isso não de denomina a pessoa. Não, de não denomina o quanto que ela joga, beleza? Mas já que existem muitas pessoas que ligam pra isso. Eu vou tentar ajudar aqui com dicas que podem... pode fazer você evoluir mais rápido. Não só pra você conseguir patente. Mas também ir conseguindo você melhorar como jogador. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar, galera. Eu acho que assim... Se você é um cara que você, por exemplo, começou a jogar CS agora. Hora, tem 100, 200 horas E você fala assim, pô mano, eu quero jogar matchmake Quero começar a jogar competitivo, quero aprender Eu acho que isso aí não é o melhor caminho pra você Entendeu? Mas pro Felpeira, eu quero jogar Gamers Club Quero jogar matchmake, quero ficar bom Quero começar, tipo, a evoluir Quero pegar experiência jogando eu falo assim Mas galera, vou falar real é bem sincero pra você A chance de você conseguir melhorar como jogador Em uma Gamers Club e um matchmake É quase zero, tipo assim É muito difícil, por quê? Porque Eu sei que é meio complicado falar, mas Tipo, a pessoa faz o que ela quer dentro de uma partida, tá ligado? Quando ela tá jogando uma Gamers Club, quando ela tá jogando um matchmaking aleatoriamente, ela não tá nem aí se ela vai colocar a cara, vai morrer e vai prejudicar o um amigo que tá do lado, entendeu? Ela simplesmente toma a decisão que cabe a ela melhor. Cabe a ela que vai facilitar ela matar o cara. E às vezes não é a melhor decisão. Então, tipo, a evolução que você vai ter dentro desses tipos de, de competitivos é muito baixa. Então, o que, que eu recomendo pra você, galera? Você começou a jogar CS agora, você quer... Pat você quer chegar pros seus amigos e falar assim, olha, eu tenho patente alta, olha como eu sou foda. Beleza, eu acho que o melhor jeito é você evitar jogar isso no começo, entendeu? Eu tô soltando, por exemplo, vários vídeos aí que podem ajudar você a fazer um entry fag, a fazer um suporte. Evoluir você como um jogador completo, não simplesmente como um jogador que só tem mira. E eu acho que se você se dedicar mais agora e melhorar a sua mira entrar no deathmatch, tipo assim, per perder o tempinho do seu dia jogando no deathmatch, perder o tempinho do seu dia aprendendo as granadas, perder o, te o tempinho do seu dia aprendendo a noção de jogo, entender como funciona. Com estudo, eu acho que quando você estiver pronto pra jogar, quando você sentir Apto a jogar um matchmaking e... Ou uma Gamers Club Você vai sentir que você vai estar tá bem mais acima Do que os jogadores que estão no seu nível Por exemplo, você começa como um prata né? Eu não sei as patentes, o galera pode estar tá falando bosta Você começa como prata e você quer... vai jogar Com outros pratas, você vai ser um prata Que já vai estar tá com uma mira muito boa Você vai ser um prata que vai estar tá com a mira muito é, Em dia, calibrada, vai estar tá com uma noçãozinha Básica do jogo também, muito em cima E os caras vão vir com aquele choro Pô, você não você tá... é smurf, ou tá cheatado E vai acabar acontecendo isso. Por quê? Porque você evoluiu mais como player fora do, do, do matchmake e fora da Games Club, entendeu? Do que ficou dentro do server simplesmente só jogando. E isso é notório, entendeu? As pessoas fazem isso errado. Elas instalam o jogo e começam a jogar matchmaking achando que vou evoluir se for continuar jogando cada vez mais. Aí fala, ah, eu já tenho 3 mil horas de jogo e não consigo evoluir. Por quê? Porque você não vai evoluir dentro de um, de, um, de um espaço que as pessoas simplesmente jogam por jogar. O único espaço normalmente que você evolui é o competitivo campeonato, né? Obviamente. Que aí tudo o mundo joga direitinho, né? Ou jogando, tipo, uma LPL... LPL não, vai. Uma FPL na Europa, uma L... FPL no NA. Óbvio que isso é meio fora dos, dos, dos padrões, né? Porque você vai estar tá aqui no Brasil, mas LPL do Brasil até seria uma boa, entendeu? Porque as pessoas até jogam mais certos do que jogaria numa Gamers Club. Então, esses são os lugares que você vai adquirir experiência e vai melhorar com o tempo. Não lobby de GC ou matchmaking, galera. E isso vocês podem acreditar. Você fazendo isso, galera, conseguiu a sua skill, conseguiu melhorar a sua skill, conseguiu aprender bastante coisa e já tá pronto pra começar, comece! E a outra dica que eu dou pra vocês, galera, é, não, se eu fosse vocês, eu não começaria sozinho, entendeu? Eu começaria com amigos, eu jogaria com amigos matchmaker. Por que amigos matchmaker? Claro que, se você tiver amigos muito ruins, né, vai ser complicado carregar, mas, tipo assim, por quê? Porque é mais fácil você, vocês se divertirem, é mais fácil você combinar as coisas e fazer as coisas mais certas, entendeu? É, você vai estar tá jogando lá com, por exemplo, você vai jogar D2, um, um, um, lá no um matchmaker contra um, o prata. Você sabe que você, se você tiver com um parceiro seu marcando é, B2 da, da, da D2 você vai ter quase certeza que lá não entra entendeu? porque vocês vão os dois vão estar juntos não vão estar conversando e mesmo que consiga que o adversário consiga entrar você pelo menos vai estar tipo dificultando muito a vida deles não vai ser tipo uma coisa muito fácil então tipo eu aconselho sempre você tentar começar a jogar com um amigo chama um amigo pra jogar fala assim ó oh, vou te ensinar isso aqui isso aqui vamos jogar um matchmaking eu quero evoluir eu quero pegar patente alta então mano vamos jogar certo aqui aí você começa uma D2 você vai pegar quatro, é, três pessoas aleatórias e provavelmente vai jogar com seu amigo. E nisso você falou, galera, eu tô bem com meu amigo. Vocês três jogam aí na A. Ah, foi pô, mas e se os cara da A não conseguir, não conseguir matá-lo, você jogar bem. É, é tipo assim, é, também não dá para controlar todo mundo, né? Você pode jogar com dois amigos, você pode jogar com três amigos, você pode jogar com um amigo, como você pode jogar sozinho. Quanto mais amigos, melhores, porque a comunicação vai ser melhor, entendeu? Mas aí vai de você. Eu tô supondo que você vai chamar um amigo pelo menos. Então tente jogar sempre com um amigo e não sozinho, porque quando você joga aleatório é aquilo que eu falei para você. O cara vai fazer o que cabe na cabeça dele. Teve várias vezes, tipo comigo, não adianta você ser o um puta jogador e você você não vai conseguir matar os 5 toda hora, tá ligado? Você não vai conseguir fazer o mapa, você não vai conseguir estar em todos os lugares do mapa o tempo todo. Não é legal. Não é tão assim legal, entendeu? Então eu aconselho você jogar com um amigo, é, ele vai estar tá comunicando pra você, falando assim, ó, oh, entrou A, é, já tá passando um bombe, do que um cara que vai estar tá fazendo uma coisa totalmente aleatória, não vai estar tá falando nada. Então eu aconselho você jogar com um amigo, beleza galera? E a terceira coisa, que eu acho que é a mais importante, é simplesmente não se importar caso você perca, caso você jogue mal, tá ligado? CS é um, é um negócio aprendizado, assim, ninguém vai começar é, não tem tempo pra você ficar bom Não tem tempo pra você começar a jogar bem Não tem tempo pra você é, se tornar um jogador profissional Galera, o que eu digo pra você é o seguinte Se você tá jogando aí mil horinhas E não tá conseguindo é, matar o quanto você queria Não tá conseguindo evoluir de patente Tenha calma galera, tenha calma Porque isso é tempo e dedicação, entendeu? Claro que tem pessoas que demoram menos tempo Porque a pessoa talvez tenha um dom, tenha um talento Tenha já mais facilidade pra jogar um tiro de FPS Mas tem pessoas que não são Cada um é um Então se você tá querendo jogar é, e não tá bem, tá com mil horas ali não consegue evoluir, não sabe o que fazer continue treinando, continue se dedicando e vá melhorando aos poucos não seja é, é, ansioso de querer já, sei lá, na segunda semana Queria já matar todo mundo, já queria arrebentar Com todo mundo e, e é difícil, galera É difícil, não é fácil, esse é um jogo bem complicado E qualquer um pode matar, entendeu A diferença é quem mata nos campeonatos Quem não fica só matando em Pug, quem não fica só matando Em DM, tem uma mira absurda, mas é no DM Entendeu? Fiquem tranquilos Se você estiver começando a jogar mal Não deixe de estudar o jogo, não deixe de Ver debos, não deixe de tentar professor a mira Com as dicas, por exemplo, de, de treinar Só TAP, um pouco, depois você treina Um pouco spray e vai fazendo isso tudo dia, né? é Assim, a evolução só vem se você fizer alguma coisa. Se você ficar só fazendo nada, jogando, jogando por jogar, você não vai evoluir. É difícil, tá já? Não é você ter 10 mil horas na Steam que vai fazer você ser um jogador bom, galera. Então, essas são as três, as minhas três dicas pra você, se você quiser sair do prata, se você quiser evoluir mais também como jogador e se você quiser também evoluir seu nível na GC, beleza, galera? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou!